Oi? Sistemas agroflorestais. As mulheres participantes deixam o seu recado. Ciência Terra Nova Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Finzinho de tarde, estamos terminando mais um vídeo. O, o trabalho todo está finalizado ali no terreno. Um pouco de cansaço, mas um cansaço gostoso reuni algumas das mulheres participantes para conversar com elas. Vamos ver o que, que elas falam e as prosas são prosas muito boas. Eu sou a Rui, moro aqui há 17 anos, né? casei com o Joaquim e vim para cá. Mas eu já vim de uma família né? que sempre cultivou, né? trabalhei na roça, né? junto com meus pais. E, né? e vim para cá e sempre cultivei minhas hortas, né? meus remédios, meus campeiros. Eu sempre gostei né, de cultivar frutas. E ela tem uma horta linda ali para cima, de repente a gente mostra depois. É. Então eu estou muito contente né, com esse projeto né, do Agrofloresta, que eu acho que vai fortalecer o nosso lugar, o né, espaço que a gente tem. Que antes só tinha da Junga. Né? E eu uhum. acredito que daqui uns anos já vamos estar tá colhendo fruta, né? alguns meses sim, vão estar tá colhendo sim. algumas coisas que já estão fazendo esse processo de que é diferente daquilo que a gente estava acostumado. Sim. Mas eu estou muito contente, eu acho que vamos esperar, né? É plantando que vamos colher, né? Estou muito feliz, quero continuar né? com, essa... com esse trabalho, né? Que os vizinhos é muito, vizinho muito curiosos é. para saber o que, que esse povo está fazendo eu, aqui. Eu, eles perguntam né, o que, que é isso, como que faz. Né, então, assim, eles estão ainda observando, eu acredito, né, que vão estar tá visitando, a gente vai poder estar tá sempre falando para uhum. eles o que, que a gente está fazendo aqui. Né, e cada um aqui tem todos tem um pedacinho de terra, eu acredito Sim. que eles podem fazer. Né, melhorar aquilo que eles já têm. Né, isso que é importante. Agora, como bom mineiro, eles primeiro vão ver se dá certo o trem. É, isso vai né? acontecer, né? Isso. É. Então, mas a gente vai estar sempre podendo passar essas informações, algumas coisas que a gente está aprendendo, né? Uhum. Nós estamos aprendendo também. Sim. E aí, quando a Márcia for instalar o SAF lá na terra dela, vai chamar o mutirão aqui tá, da... Vamos, está junto. Está junto, é. porque acho que a experiência que ela já tem, que nós temos, eu acho que isso vai estar tá junto vamos só fortalecer aí vocês me avisam, eu não sei se eu vou trabalhar mas é, pelo menos gravar não os vídeos nada, <risos> mas, mas todo mundo tem a, função, enfim, né? é. então, tem a sua função Não mentira depois o povo vai achar que, que eu não trabalho mas já tem vídeo meu, eu pego na enxada sim. também, não, não tem perigo mas pode estar tá tá mostrando o nosso trabalho poder que a união faz a força nós vamos estar sem Verdade. Márcia, conta então agora Ana Márcia Sobre o canteiro. A, a Rita falou uma frase: plantando que se colhe, né? Ant, antigamente tinha uma frase, plantando que se dá, né? Tinha uma frase, um slogan, né? Que Sim. É, plantando se dá. Então plantando se dá, né? Então aqui nós estamos plantando várias coisas, né? Plantando amizade, plantando a parceria, plantando a semente, plantando árvores, plantando vida. Plantando. Então, aqui nós já terminamos esse canteiro, é o segundo canteiro, né, Rita? Não, terceiro, terceiro. terceiro canteiro. É o terceiro canteiro. E agora aqui o Fernando com a Dani nos orientou a estar tá cobrindo tudo aqui com bagaço de cana-de-açúcar, fazendo bem a, a forragem. Que ficar... aliás tem bastante bagaço por aqui, eu já Isso. soube que o, o pessoal. É. fabrica o Paulinho, rapadura, rapadura o Paulinho é isso, eu ter. quero ver se o Paulinho deixa eu gravar o processo ah, lá é. para contar o pessoal uhum. depois e depois a Rita vai vir aqui plantando as hortaliças né Rita oh, vou plantar giló alface couve sim, né toda Tudo. essa terra já está é, preparada já tá né? preparada sim. ela pode pra receber isso. mais é. sementes aquelas que já receber é. podemos plantar mais algumas coisas então, então, essa misturada é. eu achei muito interessante é, eu já fazia legal. um pouco delas sim, né? sim. E meu marido falava que assim, a sua hora muito desorganizada, vai é uma bagunça, que nada, né? Agora eu fiquei contente porque.. Chegou um povo que diz que a certo, bagunça está é, boa, né? Funcionava. É, legal. Vai descer, que já está dando. É. Ótimo. Então vamos trabalhar. Vocês, eu vou trabalhar de outro <risos> jeito agora. Último dia de implantação aqui do, do SAF. Como é que chama esse terreno? Terra Ou, reunida. A... Terra Reunida. Terra Reunida. É, aqui no bairro do Açudinho e Piranguinho. E as meninas aqui fazendo parte de todo o processo. Hoje estava todo mundo limpinho. Hoje tava... <risos> Era barro até não sei onde, né? E aí, como é que, que foi o último dia? Está tudo implantado. Nós vamos mostrar daqui a pouco aqui. Está né? tudo implantado. Foram quatro dias de trabalho duro. Né? Mas ao mesmo tempo recompensador, penso eu. Chega no final de tarde, todo mundo quebrado, mas feliz, né? Como é que foi e quais as expectativas? E aí, Ritinha, como é que é? Fala, a Ritinha é a dona do terreno e nós estamos aqui ajudando nessa parceria com a Rita. Vamos aí, Rita. É, o, o trabalho foi muito bom, né? Eu acho que foi assim, desde quando começou, a gente começou assim, aprendendo, né? Fazer de uma, uma forma diferente. Né? Então, hoje vê, assim, já as mudas plantadas, as sementes aqui, nós estivemos molhando algumas né? sementes já estão começando a germinar. É mesmo? É, então, assim, é uma gratificação muito grande, né? Um trabalho realizado e a gente acredita muito nisso. O né? que, que vocês plantaram, Rita? Olha, a variedade grande, né? Então, tem várias é, árvores nativas de frutas, né? Sementes, né? Feijão Gandu, leguminosa é é, né? né? Que são as sementes, né? que todo o trabalho que ela faz na, na terra uhum. é né, um trabalho que uma ajuda a outra. Né? Então essa misturada de semente então, é muito interessante. Está sendo muito bom, eu acho que daqui uns dias vai estar tá florindo. Esse aqui vai estar tá, tá nascendo as plantinhas. Né? Ou Quando tiver maiorzinho, me, me dá um toque que eu venho aqui Isso. e gravo outro vídeo. É, né? a gente vai mostrar. Que é, é legal contar a evolução das coisas, né? Uhum. É, eu, eu costumo fazer uma sequência de vídeos contando o passo a passo das coisas e como é que elas vão evoluindo. Né? E o mais importante, Evandro, que eu notei aqui, que a gente pode é, multiplicar, é essa parceria. Que, tudo bem que agora tem um projeto atrás, tem a Copasa, tem o, o Rei vi, Vida, como é que é? Veracidade, né? Veracidade, Veracidade a tá junto. A, a Ematé. Mas acho que o mais importante que isso aqui me trouxe é que a gente pode unir as, as pessoas aqui e fazer, sabe? Em mutirão. Antigamente era muito comum então, os mutirões, né? E foi perdendo isso, um pouco isso. isso. É. Então, isso pra mim tá uma coisa muito forte dentro de mim, de fazer os mutirões, de ajudar. A Catuxa agora acabou de ir na minha propriedade, falando, Márcia, eu vou te ajudar a fazer uma coisa aqui sem custo, mas a gente vai. E eu vou falar pra ela, olha, vou te dar um final de semana ali na Moras e Pitangas <risos> pra você descansar com seu marido. Então, assim, Ei, lá vem merchandise, deixa claro. eu ver contar que eu vou cobrar nessa <risos> história aqui. <risos> E essa troca é super legal, né, eu acho que Sim. é isso que a gente tem que resgatar um pouco, né, no passado. E aqui eu acredito que cada um deu o seu melhor, né, toda a dedicação, né, tivemos um trabalho bastante intenso, né, cavar a terra e é, preparar ela, preparo é o mais Sim. difícil, depois a cobertura dos canteiros, né, que é bastante pesado, Você mas, é, é bom, né? assim, é, é aos poucos que a gente vai fazendo, mas eu acredito que a recompensa é muito grande. Né? Mas também é quase que só uma vez, né? Que o trabalho é, duro, é pesado mesmo já foi. Né? É, Agora vai estar vai tá mais tranquilo, As né? As próprias árvores elas vão fornecer matéria-prima para cobrir o terreno. Sim. Onde vai fazer essa parte de cobertura. Né? Então é, ela mesma vai é, oferecer para a gente depois. o terreno cobertinho também vai evitar nascer é, praga, praga ou planta é. que a gente não quer. Praga não, né? Porque... É, não existe, é, não existe praga, né? né? É, é. O povo que estava acostumado a falar é, praga, né? ah, mas não é praga. É, é a natureza é. se manifestando, é. né? Vamos lá. Você é a Catiúcha. Catiúcia. Você... Catiúcia. Catiúcia. Tá, Katiúcia. É, conta um pouquinho de você, por que você veio parar por aqui. Nos outros dias você não estava? Não. Você chegou ontem? É, o meu marido que veio, ele que participou de tudo, ele fez um serviço pesado mesmo. Eu estava em casa, que está no, tá no feriado, né? Estava com visita em casa. E cuidando da minha filha, mas aí hoje o pessoal já foi embora e eu vim. Se trocou meu marido ficou com a minha filha com nossa filha e eu vim aqui dar uma mão e ver a, e final ver o final né todo dia meu marido chegava contando né olha ah, fiz isso fiz aquilo teve isso contando a, o que, que ele aprendeu e aí hoje eu vim ver e ajudar no que for preciso aqui para finalizar e de ontem para hoje o que que você já aprendeu ah, eu já aprendi da, das mudas que vão ser intercaladas umas com as outras, é colocar planta nativa para planta frutífera, é, colocar outras as leguminosas para fixação de nitrogênio, tudo junto. Está sempre coberto solo com bastante matéria orgânica, a gente acha que é só colocar um pouquinho ali, um matinho por cima e já está bom. Não, é muito mesmo, uma camada grossa de matéria orgânica. Então, e mais um monte de coisa. Uhum. Pessoal que eventualmente queira participar ou que for chamado sem dica? Com certeza. Mesmo que não tenha mexido com a terra? Mesmo que não tenha. Meu marido mesmo, ele é da área de computação. Ele veio aqui, aprendeu e... Você tem um pedacinho de terra na sua casa, no seu quintal dá pra fazer isso aqui. Sim. Dá pra colocar uma frutífera, umas hortaliças, umas leguminosas pra proteger o solo, pra não deixar o mato crescer. Um metro quadrado já dá pra fazer alguma coisinha? Já dá pra colocar Oxi. um oitinho ali. Já dá pra deixar coberto. E você como é que chama? Ana Maria. Ana Maria, você é daqui mesmo de, do Açudim? Sim. Tá, é vizinha do pessoal Sim. ou é... Eu sou vizinha. É? E o que, que o pessoal está dizendo desse povo aqui, tirando capim e plantando árvore no lugar e plantando um monte de coisa? Pra é meio mim, esquisito, é, né? Porque não está acostumado. É, para mim é novidade, porque nunca tive esse, esse tipo de plantação, né? Várias uhum. plantas no mesmo lugar. Então, nós estamos achando que a gente perdeu muito tempo atrás esse período é, é que a gente aprende que é tudo separado, tudo né? Tudo separado. É tudo alface, é, tudo cenoura. Fazia queimado alguns galhos e sim. cisco a gente queimava, então sim. hoje é tudo aproveitou, então está ficando meio utilizado. E... Vai queimar cisco outra vez não, na sua casa? Não, não quero queimar nada. Não. Não <risos> e está com a ideia de, de fazer um processo desse também no seu terreno? Penso, mais pequeno, penso assim. Sim. sim. É. Pequena é até mais fácil, né? É. Aqui vai um grande é trabalhoso, Sim. mas quando é menorzinho... E você acha que os outros vizinhos aí com o tempo podem adotar alguma coisa ah, parecida com isso? Eu creio, eu creio. creio. Para juventude pode ver e acreditar. vou tentar também o que eu vou querer. Né? É, porque não precisa, precisa né? ser o terreno todo, né? Ah, não. Pega não, um, não, pedacinho, é, é, um é, pedacinho do terreno... É, 20 metro quadrado, planta ali duas árvores, dos pés de fruta... Uma bananeira... Até para o consumo da casa, já ajuda um pouco, né? Sim, sim. O fundo de quintal é muito bom. Coisa que a gente conhece, né? Sim. E vocês gostariam de dizer alguma coisa para quem acompanha o canal? Ah, aqui tem essa inspiração para que como ela falou, né? Que tem, tem um pedacinho que procura também esse projeto, nesse, esse interesse procurar o seu projeto, ou mesmo copiar da gente, né? Está aí à disposição para a gente dar informação, né? Conhecimento tá. tá. que a gente aprendeu a passar com alguém. Né? É, os meninos vão estar aqui no sul de Minas, sim. ainda vários cursos, né? Sim. Daqui estão indo para Pouso Alegre, depois não sei aonde, mas tem outra equipe é, também. Tem outra equipe. E aí vocês recomendam, se o pessoal quiser participar? Recomendo sim. fazer, é muito fazer. enriquecedor, muito conhecimento, muita coisa também. É, fazendo né, o curso, a pessoa tem mais informação, ela muita tem a informação. prática, ela está ali, né, tem, pode tirar suas dúvidas. Uhum. É né, porque tem muitas dúvidas, as pessoas não estão acostumadas ainda com isso, sim, né? Sim. Então, assim, como que pode fazer, combina ou não combina, posso fazer isso ou não posso, né? então é. é muito interessante. É, a gente... e é muita coisa, a gente se aprende, né? Até eu que já sou da área, aqui com o pessoal da, da ONG, tanta coisa que eu não sabia, e ele falando, Sim. nossa, já fiz, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Você é da área o que você que faz? Você é, é agrônomo. É, e aí a gente aprende muita coisa, está sempre aprendendo. Sim. Porque a agronomia vem no, no, no esquemão tradicional, né? Sim. Não tem muita escola de agronomia que aborda é, agroecologia, agrofloresta e tudo tem mais dentro das universidades, mas Sim. que é focada nessa, nessa agricultura é, que mistura tudo, planta tudo junto, uhum. é bem menos, é de homenagem, é, é um grupo mais conhecido, menos conhecido. Sim. Sim. Agora as dúvidas não acabaram por aqui, né, Rita? Não. Mas Com o tempo, tempo ainda, ainda da... vai surgir muita Eu dúvida. Bastante coisa agora que assim, foi feito o um processo, né? a gente até estava comentando, nós vamos ter um pouco de dificuldade quando elas crescerem as podas, né? Uhum. Vão precisar de curso para fazer o né? um processo depois da, da, da poda dela. Porque a, manutenção, isso é a manutenção, algumas coisas a gente ainda vai ter. Né? Uhum. Então a gente vai estar tá procurando alguém sempre para ajudar a gente a melhorar e a manter esse espaço bem cuidadinho. De forma correta, né? Aqui que tenha uma, uma água floresta que tem né? Ela possa fluir, né? ela possa produzir frutos, as árvores, né? Bem, né? As hortas, hortaliças que vai ser plantada, algumas coisas e então, tal. Isso é mais fácil, mas eu acredito que as podas árvores para nós vai ser uma das dificuldades. Sim. Hortaliça vem depois, então? É, elas vão aqui para cima, depois dessas camadas aqui, uhum. esses meinhos aqui, vai poder plantar. Giló, berinjela, vai poder plantar alface, verduras, né, legumes aqui, a gente vai poder plantar. Legal, muito agradecido pelos depoimentos. Nós agradecemos, né? Então, por hoje é isso. Se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal. Vai lá na, na descrição, se quiser, vem participar do grupo do WhatsApp, onde a gente está trocando ideias a respeito de tudo que a gente tem visto aqui nos vídeos do canal. Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!